Então bora fechar a semana de olho no Bitcoin depois desse dia extremamente turbulento com a fala do Jerome Powell mas agora que a poeira tá baixando a gente vai poder parar com calma analisar e ver o que que a gente pode fazer em relação ao Bitcoin galera que tá aqui agora segurando na região aí dos 20 mil e dólares chegou a bater ali próximo dos 20.500 vou mostrar porque essa região é extremamente importante tá aí para mim é um bom sinal aí que Bitcoin ele praticamente corrigiu a mesma coisa que é a sp aí, em torno de 5%. Tá? Então, mostra para mim aí, galera, apesar de todo né, o sentimento bearish do Bitcoin, a força vendedora não tá tão forte assim e sobre isso que eu quero falar também aqui no vídeo de hoje. Então, vamos dar uma olhada aí. não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. Se inscreve se você não está inscrito. Ative as notificações também para o YouTube avisar você e também participe do grupo Telegram, isso é mais de 9 mil pessoas. Também tem um canal de alertas aí também que vale a pena vocês acompanharem e se tiver novidade eu aviso para você da galera. Então vamos dar uma olhada, semana bem corrida, galera. Sei tudo muda aqui, essas falas mudam bastante aqui. Eu tenho que gerenciar todas as operações, tudo que está rodando. E é realmente um dia complicado, tá? Peço desculpas para vocês, mas sempre possível eu estou ali no Telegram dando um toque aí, né? Final de semana provavelmente eu não vou ter muita coisa planejada, aí, então provavelmente eu vou fazer conteúdo no final de semana para compensar aí essas faltas nesses últimos dois dias aí, tá, galera? Então. Vamos lá, vamos dar uma olhada, pessoal, com essa fala do Jerome Powell, a né, SP500 corrigiu aí cerca de 5%, né, a gente teve uma queda uh, bastante considerável, Ela gente foi, foi testar essa região de Fibonacci aqui, que eu até estava de olho nessas regiões, né? a região de 50% aqui, testou 50%, galera, e simplesmente despencou aqui fazendo um pivôzinho de baixa. Tá? até mudar o tempo gráfico a gente poder ver um pouquinho mais de clareza eu gosto de usar o 4 horas aqui para gente ter uma noção tá tava acompanhando essas regiões até comentei para vocês galera a região dos 4.200 para mim é importante o Bitcoin as pequenas conseguir ficar acima né e a gente não tem força para montar o um suporte nessa região tá fizemos esse pivô de baixa tá então para mim que esse pequenos agora nessa nesse, nessa situação aqui galera eu tô de olho vou mostrar para vocês o alvo que eu tenho para esse pequenos aqui agora tá nesse pivô de baixa aqui agora tá esse primeiro, primeiro alvo aqui, Fibonacci, projeção, leva a sp para essa região aqui próxima dos 3.986, tá? Vamos botar mil pontos aí para a SP500, a gente perdeu essa região que é uma região extremamente importante, Eu comentei para vocês que é um volume, bastante volume de negociação, tá? Então, a sp 500, na minha opinião, vai corrigir mais aí, tá, galera? Acredito que vai precificar bem mais aí uh, essa, essa potencial aumento da, da taxa de juros para 0,75, 0,75. Né, Basis point aí, né? Uh, Para 15 de setembro. Então, eu acho que isso aí já tá sendo precificado aqui agora, nesse momento, tá? E... Uh... Então, se o, o, o Banco Central Americano manter isso aí, né, não aumentar para 1%, não fazer algo né, muito assim, fora do normal, eu acredito que o mercado vai estar tá precificando aqui agora, tá? E tudo saindo bem no dia 15 de setembro, aí, dentro do planejado, eu acredito que o mercado pode dar uma, uma respirada aí, tá? Mas agora, nesse momento, a situação está né, complicada. O, o, acho que a fala do Jerome Powell, na minha opinião, foi. É uma fala que ele falou que deveria ter falado, tá? acho que não teve nenhuma ensabonetada, né? como o pessoal costuma falar, eu acho que a fala foi, ele falou que deveria falar, meu medo só era de era começar um pouco a ensaboar as coisas, né? enfim, é, isso me deixaria um pouco uma situação até de certa forma desconfortável. Porque, na minha opinião, galera, isso aí, a inflação não mostra sinais aí de melhora, eles vão ter que apertar a taxa de juros para conter isso aí, que foi uma promessa, inclusive, do, do John Powell aí, tá? Então, uh, foi um dia importante para acompanhar aí, tá? E, e, uh, então, assim, na minha opinião, agora o mercado tá precificando isso aí, no dia 15 de setembro, a gente vai ter então a cartada final aí e ver para onde a gente vai poder. Então, até o dia 15 de setembro, a gente vai estar indo nesse, numa região aí, né, uh, um pouco. Uh, um pouco aí um pouquinho assim um pouquinho complicado aqui nessa região tá galera para mim o, a, a, as pequenos Bitcoin vão dar uma precificada e daí lá de 15 de setembro as coisas tem, tendem a melhorar na minha opinião tá acho que metade de setembro aí vai ser uma excelente oportunidade para a gente tá aí bem posicionado em Bitcoin tá acho que o mercado vai dar uma boa respirada é a minha, é a minha expectativa depois dessa data beleza Enquanto isso, eu acho que esse pequenos tá aí com potencial grande de buscar essa região dos 4 mil, 4 mil pontos para baixo aí, tá? Muito próximo de buscar esse alvo. Uh, falando sobre o Bitcoin, tá? Agora, galera, tá? As coisas não parecem muito boas aqui no curto prazo. Tá? É única questão aqui, o Bitcoin está segurando nessa região aqui dos 20.600 pontos, 20.600 dólares, né? Chegou a bater aqui, deixa eu ver onde foi o fechamento desse, onde bateu aqui esse candle. Ele bateu aqui na região dos 20.533 aqui, pelo menos na Bitstamp, eu acho olhar esse gráfico, tá? E essa região, essa região dos 20.500 é importante aqui, galera, comentei para você sobre isso, que é a região de 618 aqui, tá? Então, desse fundo, 17.600, de topo, a gente pode ver que essa região aqui, ó, que o Bitcoin está é, tentando segurar aqui, né, os touros estão tentando segurar essa região uh, importantíssima. que se a gente perder isso aqui, galera, começar a fechar candle aqui, aqui abaixo, a né, coisa fica dramática, enfim. Né, então é, muita gente aqui já está. Uh, Para mim está mostrando que o Bitcoin está com dificuldade. Assim, a força vendedora não está tão forte assim, tá, pessoal. A gente tem, teve muita venda, assim, ninguém está interessado em vender Bitcoin tanto nessa região aí para mim tem vir um desastre muito grande a gente buscar a região lá dos 12 mil dólares como nem o pessoal vem falando aí tá é possível é, é muito possível sim tá mas galera eu não vou contar com isso a gente tá vendo que aqui para o Bitcoin cair aí uh, não tá tão fácil como a gente viu nos outras nas outras bandeiras aqui que a gente teve tá então essas as bandeiras o Bitcoin caiu que nem uma manteiga aqui simplesmente né então que agora já tá um pouquinho mais difícil Tá, mostra para mim que a força vendedora não está assim, com tanta força assim. né é... Então, essa região é importantíssima. Ah, eu comentei para vocês também na última análise que essa faixa aí dos 20.600, a gente tinha pool de liquidação aqui também. tá Então, mostrando para vocês aqui, ó, o Bitcoin vai lá, exatamente, pega essa região aqui dos pools de liquidação. Eu comentei que essa região dos 20.600 é importantíssima. Pegou essa liquidez aqui agora, né galera. E agora a pergunta que fica é, será que a gente vai mais para baixo, né? Essa é o ponto todo aqui, tá? Dessa que a gente tem que avaliar. E olhando aqui esses, esses essas regiões Heat Maps de liquidação, só só, só para adiantar para vocês aqui já tô nessa indicador. Tá, a gente tem aqui ó bastante nessa né, região aqui dos 19.300. Aqui vou dar um zoom para a gente poder dar uma olhada melhor aqui, ó. Essa faixa aqui dos 19.300 tem bastante Uh, né? o hitmap de liquidações está mo mostrando aqui que tem o um interesse de preço de buscar essa região aqui, tá galera então assim é, é bem, existe grande possibilidade de preço buscar essa região tá? é, na minha opinião tá? obviamente é, não posso afirmar para vocês que o preço vai exatamente ali mas é grande chance de, de, de ele ali por que isso, tá galera porque assim, a gente tem aqui ó, os indicadores de sentimento que estão, na minha opinião, aqui piorando tá? a gente está vendo aqui agora ó Uh, nessa queda, a gente teve a queda aqui, as sardinhas né, uh, comprando aqui forte, né, a gente pode ver os CVD das sardinhas aqui uh, subindo bem forte, aqui dá um zoom para a gente poder ver. Aqui o laranja é o das sardinhas tá e o, e o azul aqui das baleias. Então as, as sardinhas comprando aqui agora nesse momento. Né. A gente está vendo aqui bastante book de ordem, está bastante vendedor também, na minha opinião, aqui tem bastante venda posicionada aqui nessa região dos 20.900, aqui até a região dos mil dólares. Tá? A gente está vendo também aqui o long short ratio aqui subindo, que está na casa aqui de agora de 2,2, com o Open interest também subindo, né, galera? Então, essa é uma situação complicada aqui. Né? Uh, não gostei muito de ver uh, como, como o sentimento se comportou aqui nessa região. A gente pode ver que tem tá um pouco vendedor, na minha opinião. Agora até deu uma melhoradinha aqui, tá? mas está bem crítico, está bem mais pesado aqui no 1%. Tá, então no curto prazo aqui me parece as coisas não parecem muito boas aí para o Bitcoin mas estamos tendo bastante suporte aqui nessa região dos 20.300 que bastante uh, ordem de compra aqui nessa região tá galera uh, mas assim honestamente falando para vocês não está me parecendo muito a coisa não está parecendo muito boa não e, e assim existe grandes chances do Bitcoin buscar essa região dos 19.000 19.300 mil 19 dólares tá galera é, e para mim galera eu falei para vocês tá eu vou estar tá aqui fazendo compras Nessas regiões, tá? Eu tô acumulando, a gente tá muito próximo aí é, de ter uma definição. O mercado dia 15 de aqui em setembro já vai ter acho, precificado tudo aí, tá? Então eu acho que a gente vai estar. Tá, ainda mais se o Bitcoin demorar para chegar ali, eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande a gente ir a, acumulando aí, tá? É o que eu tô fazendo aqui agora. É, e apesar de acreditar que a, a, a aumento de taxa de juros vai ser uma coisa que o Fed vai precisar fazer mais. Eles estão aí numa situação complicada, né, galera? Já falei sobre isso pra vocês, que ah, isso impacta vários mercados lá, tá? Aumenta, aumentar a taxa de juros impacta muita coisa e eles já estão entrando numa uma exceção, na minha opinião, aí, tá? Acho que impacta, aumentar a taxa de juros vai chegar um momento que eles não vão conseguir mais fazer isso, tá, galera? Então, pra mim, a, as coisas estão perto de um fim, tá? Então, por isso eu tô acumulando, é basicamente o que eu tô fazendo agora, nesse momento. Eu sei que Bitcoin... Uh, nos próximos anos aí vai não vai me desapontar. Muito diferente das altcoins, aí, Ethereum, tá? Eu tô devendo para vocês o vídeo do Ethereum, mas eu não consigo parar para fazer isso aí. Né? Eu tenho que uh, simplesmente focar um pouco nisso para montar esse vídeo, tá? Porque acho que tem coisas mais importantes aqui, as minhas operações, outras coisas aqui. E para mim o que me interessa mais é o Bitcoin, tá, galera? Se você comprar Bitcoin, uh, se você entender os fundamentos do Bitcoin, com certeza você vai fazer uma compra E mesmo que a empresa corrija aí, vai corrigir para, lá, uh, 16 mil dólares, enfim, que seja você sabe que não importa, o Bitcoin vai em algum momento voltar, aí, a minha expectativa é ver o Bitcoin testar de novo a máxima histórica, pode ser que demore um tempo aí, mas é uma compra tá, que eu sei que ninguém vai tirar de mim, vai estar tá lá na minha né, guardado e, e com certeza você não vai é, se desapontar aí. Né? Ao contrário das altcoins, shitcoins e ethereum, que é algo bem cabuloso aí, tá pessoal? É, então assim... Bitcoin para mim muito possível a gente pegar aqui essa região aí dos, dos, dos 19.000 e 19.300 aí tá galera olhando os indicadores aí e também os, os é, análise de sentimento e também esses indicadores aqui da High Block tá é, então então que a gente pode fazer aqui agora nesse momento aí para o Bitcoin né uh, vamos dar uma olhada aqui agora pessoal basicamente aí ó é, na minha opinião tá é buscar nessa situação toda do, do agora do mercado aqui é buscar a operação aí de short né é o que dá para fazer uhum. ah, em paralelo aqui né acumulando Bitcoin eu tô botando posição spot acumulando Bitcoin e buscando no é, mercado futuros aí né fazendo short para o Bitcoin tá eu comentei para vocês Aí nas últimas análises que eu estou fazendo isso, porque Mercado Futuros eu vou estar tá operando ali, eu tenho meu stop, tá? É muito mais fácil abrir minhas, minhas operações, enfim, eu gosto de, de operar futuros, tá? Mas a minha banca estou posicionando mais aí Bitcoin, acumulando Bitcoin. Essa é a minha estratégia. tá? E só lembrando vocês também, né, você já sabe que a Prime SBT está apoiando o meu canal, então, se você quiser aproveitar a promoção da Prime vou deixar o link aqui abaixo na descrição, comentário fixado. Você pode criar sua conta e ganhar até 7 mil dólares de bônus de margem adicional para você esperar na corretora, tá? Vale bastante a pena, dá uma olhadinha na PrimesBT, é, faça o depósito, conhece, também tem copy trade lá bacana, eu tenho que fazer um vídeo pra você sobre isso também, tá? tô devendo vários vídeos aí, eu sei disso, corretora bacana que tá apoiando meu canal pra fazer cada vez mais conteúdos aí, tá? Então dê uma olhadinha aí, conheça a PrimesBT, qualquer dificuldade que vocês tiverem com dúvidas da corretora, tá? Ou então é... Uh, quer pegar o bônus, não sabe como fazer, pode mandar mensagem para mim que eu estou ajudando o pessoal individualmente. Né? Se você for meu afiliado aí uh, na Prime BT, ou qualquer outra corretora, pode mandar mensagem para mim que eu tenho uh, contato direto com o pessoal aí e posso ajudar vocês aí no que for necessário, tá, galera? Então, pessoal, em relação ao Bitcoin aí, tá basicamente buscando operações de short. Uh, vamos olhar aqui então o por 4 horas. Tá, eu acho que essas regiões aqui que o Bitcoin, essas regiões se reteste desse canal aqui, ó, próxima região dos 21.100 aqui mais ou menos, pessoal, aí acho que se o Bitcoin voltar a testar essa região que tiver resistência, né, a gente pode buscar mais aí abrir operação de short, tá? Buscar abrir novas operações aí. Tá? Eu acho que a possibilidade, a chance maior na minha opinião é a do Bitcoin buscar essa região dos 19.300 que eu vou estar acumulando também aí né? já aviso para vocês e para mim a gente pode fazer armadilha bem bem parecido do que a gente viu ali no uh, lá em julho de 2021 tá galera a gente fazer aqui um falso rompimento desse fundo 17.600 aqui tá então basicamente como o mercado funciona é assim né você tá as pessoas estão comprando estão perdendo dinheiro perdendo dinheiro e chega um momento que a pessoa fala assim tá Chega de perder agora, não vou mais, eu vou vender tudo e não quero saber mais esse negócio. Quando as pessoas desistirem, vender esses bitcoins baratos aí vai ser o um momento que o mercado vai fazer elas perderem mais ainda, porque na minha opinião essa pernada maior que a gente vai ter aqui agora nesse momento, nessa situação que está o bitcoin, pessoal, vai ser a pernada para cima aí, tá? Então é aumento um a gente está acumulando e ter paciência, tá? Ter muita paciência. Uh, e acreditar entender os fundamentos aí do Bitcoin que você vai estar tá fazendo aí na minha opinião um bom negócio tá pessoal então eu acho que basicamente isso que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje tá no final de semana eu posso fazer alguns updates aí agora sexta-feira vou dar uma descansada aqui um dia bastante estressante às vezes é bom a gente tá aí também sair um pouco fora do gráfico aqui pessoal dá uma relaxada tá não adianta amanhã eu vou dar uma olhada de novo aí amanhã à tarde nisso aqui ver o que tem algo pra, dá para fazer Tá, aqui, também, ó, vamos, aqui é bom também acompanhar o fechamento do dia, vai ser interessante também, a gente está fazendo aqui inclusive uma divergência bullish aqui tá, no diário, vou mostrar para vocês aqui sobre isso, então RSI que a gente pode ver no diário, ó, fazendo uh, aqui fundos ascendentes, enquanto o, o price action aqui fazendo fundos descendentes, tá? então também é um sinal interessante. Tá bom, galera? Então, com essa, com essa questão da liquidez aí, a gente ter bu uh, buscado essa liquidez na região dos 20.600 e a região de 68 é um, é um ponto excelente para a gente estar tá fazendo compras aí, DSA, botando mais aí Bitcoin na nossa banca, tá? É o que eu estou fazendo. Obviamente, exposições à medida que o preço vai corrigindo essa minha estratégia aqui agora, nesse momento, tá? E buscar a operação de short, né? Então, aumentando Bitcoin na banca e buscando a operação de short para acumular dólares e poder comprar depois mais Bitcoin. Tá bom, pessoal? É isso. É a vida de um Bitcoiner, acumular mais Bitcoin e mais Bitcoin, porque vai valer a pena. Tá bom, galera? Então é isso. Qualquer novidade, volto aqui, aviso para vocês no Telegram. Deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo. Vou deixar também para vocês aqui tutorial de como operar na PrimeSBT e também na Bybit. Dá uma olhadinha nas corretoras aí que você vai gostar. E a gente se vê aí muito em breve. Valeu, um abraço!